As suas informações sempre são maravilhosas. Me dá aí, em Marrocos, a seleção daquilo que se pensa aí, todo mundo pensando, respeitando a seleção brasileira, a empolgação é, do povo marroquino em relação ao primeiro amistoso depois daquilo que aconteceu e perderam para a França, jogar contra o Brasil, o primeiro amistoso do Brasil sem o Neymar, né, pela contusão que ele teve, e também o primeiro amistoso é, da Seleção Brasileira, com exclusividade da Band. Antes disso, eu queria deixar um beijo... Ô, oh, Cascão, dá para pegar uma narração do Kleber Machado? Eu queria dizer o seguinte, o tanto que o Kleber Machado foi, é e será importante para todos nós. O Kleber Machado é uma das pessoas mais bondosas que existe na mídia. O Kleber Machado é um ouvinte da Rádio Bandeirantes que vocês não têm ideia. O Cleber Machado ficou 35 anos como segundo narrador e nunca foi traíra com o primeiro. Nunca foi. Sempre foi honesto, dedicado, sempre foi globo, sempre foi um cara decente. Em todas as Copas do Mundo, que foram nove. Infelizmente, ele perdeu o emprego. 35 anos. Eu, se fosse da Band, traria para a Band. Porque ele caberia muito bem aqui com a gente. Eu não tenho dúvida disso, porque ele é um cara incrivelmente maravilhoso. Eu pensei nele agora, no Kleber Machado. Um beijo para ele e dizer o seguinte: como a Rede Globo consegue desfazer das pessoas que são mais antigas ou mais velhas, como para vocês, o um bagaço quando chega, como vocês tratam mal, né? Como vocês não tratam bem, né? Aqui na Band tem pessoas que têm 60 anos de Band. 50 anos de banho, e são valorizadas a cada dia. Fazer isso para o Jota Júnior e para o Kleber, no momento que a gente tá me desculpa, a televisão, Rede Globo, o que vocês fizeram não está certo com um cara como o Kleber Machado. Mas o problema é de vocês, porque que pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aqueles que trabalhavam com o Kleber não têm coragem de falar isso na emissora que trabalha. E eu... Tenho coragem de falar da emissora que não é a Globo, que é a Band, que nós somos concorrente de vocês, que, por sinal, nós somos muito melhores que vocês. Muito, uhum. muito melhor em todos os aspectos. Porque quem fica aqui, aqui é família, irmão. Aqui é. Termina aí, Kili.